Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou a professora Daniela Pacífico e essa é uma atividade da disciplina de vivência em agricultura familiar, é uma continuidade da disciplina, uma continuidade das atividades que nós iniciamos no mês de março e a gente tem a alegria de dialogar nessa manhã com a equipe técnica da Fazenda Experimental da Ressacada, nossa Fazenda da Ressacada, do CCA. E eu já agradeço muito o Sebastião e o Marcelo por terem atendido mais uma vez uh, o nosso chamado, por nunca terem se negado a participar conosco e a construir um diálogo uh, sempre muito qualificado com os nossos estudantes. É... Quero agradecer também já aos estudantes da disciplina da vivência por se disponibilizarem estar conosco aqui nesse momento. É... A nossa atividade, então, nessa manhã, com fazenda, ela tem como objetivo é, promover uma interação entre os nossos estudantes da vivência com os profissionais da equipe da fazenda, para que a gente, então, é, entenda um pouco mais como a fazenda se organiza e quais os desafios que a fazenda tem passado nesse momento de pandemia principalmente o que diz respeito às difíceis tomadas de decisão que as coordenações é, têm que tomar cotidianamente. E uh, como é que a equipe da Fazenda vê a própria atuação enquanto um, um centro de formação e de apoio ao ensino nesse momento. Então, pessoal, olha só. É, a gente organizou essa atividade para esta manhã da seguinte maneira. Uh, o Sebastião vai fazer uma apresentação para a gente, dizendo um pouco como se organiza a fazenda e, e a lógica, né, de constituição das atividades. É, em seguida, eu vou uh, coordenar algumas, uh, uh, que eu tenho que chamar de dois eixos de, de questões, que eu vou fazer para os dois algumas perguntas relacionadas à trajetória dos dois e uh, os impactos da pandemia nesse momento. Vocês estarão acompanhando, vocês estão acompanhando aqui pelo YouTube e uh, a forma de comunicação com a gente vai ser o chat, então aqui na lateral vocês podem já manifestar, dizer os seus bons dias, é, já agradecer a equipe técnica da Fazenda também por esse esforço né, de estar com a gente. E principalmente, conforme é, eles forem falando, tanto agora o Sebastião na apresentação, quanto depois é, na resposta às perguntas que eu for, eu for fazendo, vocês podem também é, fazer as perguntas de vocês. Então, não, não esperem um momento para as perguntas, já já lancem as perguntas aqui na lateral, no chat, tá? é, curiosidades, dúvidas, comentários, é, tudo aquilo que vocês quiserem saber e quiserem compartilhar também com eles é, nesse momento. Lembrando, e aí o que é bem fundamental, que é central assim pra gente nesse momento, né? Essa é uma atividade que está sendo gravada, ela vai ficar disponível e... Uh, em cima dessa atividade, desse diálogo com a equipe da Fazenda, nós teremos uh, duas grandes atividades que, para vocês, é importante do ponto de vista da avaliação. Então, de presença e de avaliação nesse momento de atividades pedagógicas não presenciais. Né? Então, já combinamos lá como vai ser registrado a presença e já combinamos também como vai ser. A atividade avaliativa, né? lembrando que vocês precisam fazer um resumo do que a gente conversar aqui hoje com eles, o resumo já tem uma estrutura, já está disponível lá no Moodle, que eu espero que contenha esse resumo, e também tem aquele outro documento que a gente já combinou, que é a outra tarefa de vocês, que é onde é, nós, professores, esperamos que vocês ao ouvirem essa discussão, ao ouvirem esses profissionais, é, elaborem uma proposta, né? Que depois a gente vai compartilhar, inclusive, com eles, essa que é a nossa ideia, uma proposta de qualificação da atuação da fazenda. Então, eles vão expor a organização da fazenda, eles vão dialogar com a gente nesse momento desafiador, eu vou fazer algumas perguntas para qualificar mais a resposta deles e entender quais os desafios que eles têm passado e vocês, ao ouvirem tudo isso e fazerem perguntas também, vão fazer como trabalho desse, desse tópico, né, que a gente chama no mundo de tópico, dessa atividade com eles, uma proposta de qualificação da atuação. Então, como que vocês, ao verem e ouvirem tudo isso, entendem também na posição de estudante de saúde, né, que pode ser qualificado esse trabalho? Então, né? Quando esse documento estiver pronto, a gente vai compartilhar também com, com a equipe da, da Fazenda, primeiro com eles, os coordenadores, e eles vão poder também estar divulgando com todo o grupo né, que trabalham lá na Fazenda Então, é bem importante terem uh, claro né, como é que que nós, professores, iremos avaliar, então, essa atividade. com um pouco a gente já conversou ontem, né? Mas hoje aqui, trazendo um pouco mais de detalhes então, é, eu já vou passar a palavra para o Sebastião, para ele fazer, então, aí a primeira, primeira conversa com vocês. Tá? Sinto-se à vontade mesmo, já para ir lançando ali as perguntas, em seguida passamos para as perguntas uh, desses dois eixos de, de questões que eu tenho. Então, vai ser uma apresentação dialogada com alguma... Um, com algum conteúdo de entrevista. E aí, veja bem. Lembrando que semana que vem vocês vão entrevistar os agricultores. Então, pensem também, né cuidem, observem bem como é que eu vou lidar aqui com eles, porque um pouco disso vai servir também já para a semana que vem, para a de vocês e para o trabalho de vocês, que é um trabalho muito sério. Inclusive, eu já até falei com, é, sobre isso com, com eles, né? com o Marcelo, com o Sebastião, o Sebastião até né? fez alguns comentários, né, do tipo, que importante esse trabalho que vocês vão estar fazendo muito vem Marcelo também viu aí potencialidades, né? É, sem alongar, Sebastião, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, passo a palavra, Sebastião, para vocês, venha à vontade para fazer essa conversa com a gente. Bom dia, professora, muito obrigado pela oportunidade de participar da disciplina. Estamos aí o Marcelo aqui, somos coordenadores da Fazenda Experimental da Ressacada. A Fazenda é um espaço no sul da ilha, um campo que está disponível para a gente desenvolver atividades práticas, né? do curso de agronomia, zootecnia, algumas coisas da aquicultura também são desenvolvidas lá. E é um palco excelente aí para a gente poder praticar nossos desafios aí, encontrar eles no nosso dia a dia e e vencer eles aí, né, preparar para a profissão aí das ciências agrárias, a gente quer seguir. Vamos fazer uma apresentação? Coloca ela aí, Marcelo. Bom dia, galera. Vou fazer a parte técnica aqui, vou passar a apresentação. Tião, quando aparecer para você, se... você pode começar a falar. Espera um pouquinho aí. Não é isso, tudo. sendo. Ops, espera um pouco aí. Deu pânico. Voltando. Hum. Isto. Agora sim, quando aparecer para você, acho que você pode começar a falar, tio. Vamos lá. A janela do aplicativo vai ser esta. Certo. tá aparecendo aí? Fica à vontade. Bom dia. Bom, ah, então a gente Está aparecendo, não está aparecendo ela na tela cheia, está aparecendo só parte da tela, né? É, sim, isso sim. aí. Essa é a configuração, então tá. Então, a gente tem a Fazenda Experimental da Ressacada, ela é sediada no sul da ilha. Né? Vamos passar a Marcelo. Ela é uma área pertencente aos Centro de ciências agrárias da UFSC, né? tem 150 hectares. É um espaço utilizado para desenvolvimento institucional. E neles são realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Fica bem no sul da ilha, ali de Florianópolis, naquela área plana que nós temos ali, aquela planície, né? no berço ali. Contribui na produção e difusão de conhecimento científico e formação de mão de obra qualificada especializada. É uma área multidisciplinar que precisa ter representatividade regional das atividades desenvolvidas em Santa Catarina. Ou seja, a gente tenta manter dentro da, da fazenda né tudo que representa a agricultura catarinense, para que a gente contribua na formação dos alunos né, dos centros, centros agrários. E que possa encontrar aí no Estado de Santa Catarina a campo de trabalho, a área de trabalho para isso. Então, a gente tem essas atividades dentro da fazenda para treinar aí os futuros profissionais de ciências agrárias. Próximo slide. Ela abriga 17 áreas didáticas experimentais, onde normalmente são administradas 42 disciplinas. Recebe semestralmente, né? antes da pandemia, são esses dados. A visita de mais de 750 alunos de graduação e pós. E a gente realiza também alguns cursos de extensão. Tem algumas. Podemos passar aí o um slide. Então, nesse slide, a gente pode ver algumas áreas ali: tem a área da ovinocultura, onde tem a horta mandada, né? As ovelhas ali. Tem a área da risicultura, né? Tem. Tem a área de mecanização também, ali tem algumas atividades, né? inclusive essa aí é uma plantadora de mandioca, essa máquina que está ali no trator. Temos a área da avicultura nós temos um selo de inspeção municipal, né? temos um rótulo ali para os ovos, a gente também faz venda de descendentes de ensino, pesquisa e extensão né? na fazenda. A área da bovinocultura, ali é uma atividade de aula, né? A disciplina. Temos um curso de extensão de conicultura, né? Existem alguns exemplos que eu citei para vocês. Próximo slide. Temos também um curso de extensão ali com os bambus, né? O Marcelo estava participando ali, né, Marcelo? Ah, temos também outras áreas na Fazenda temos Bovinocultura, o centro de manejo ali mais abaixo, né? Ele tem o brete faz o manejo com os animais. Temos aquela parte da, da foto da direita, superior, a área da civicultura, ali também tem um, um, um amanhecer ali na fazenda, né, com o um sol ali, uma paisagem bem bonita. Temos a área de mecanização, alguns alunos ali avaliando perda de colheita ali na frente daquele trator. Né? E também temos a horticultura, a fruticultura, com o voltoline ali com os alunos né, no canto direito inferior. Então, essas são algumas atividades que são desenvolvidas na fazenda, né? Eu citei para vocês anteriormente. A fazenda, que essa foto é uma foto aérea é de abril de 2020, só da parte da fazenda, né? Que a fazenda ela é dividida entre séfia e fazenda ressacada. Na verdade, acaba é sendo uh, território só nosso ali, né? Mas, historicamente, o Cefa foi negociado do Celesc para nós. Encedemos uma faixa para a construção da, da pista do aeroporto e aqui, toda aquela parte do fundo, a parte superior ali, depois da estrada, que vocês estão vendo ali naquela parte de cima da foto. E não está aqui nessa imagem do Cefa, mas já tá tem em outras aí. Então, nós temos também uma outra parte de 30 hectares, além desses 120 hectares da fazenda que está aí. Essa é uma configuração da fazenda né? Em abril desse ano. A gente vê ali no canto esquerdo superior a área de, da bovinocultura, tá? que tem ali um, um padrão quadriculado, que eles são os piquetes de PRV. Tá? Em alguns daqueles piquetes a gente vê que tem algumas alguns núcleos de vegetação, é um trabalho que o professor Abdon está desenvolvendo. Né? Logo abaixo desse setor uh, tem uns tanques de peixe, Tá. Tem ali um, um, uma área sistematizada da agricultura. Depois nós temos ao centro da fazenda, desde a parte superior, lá próxima à estrada, uma área de lavouras, uma área de vegetação e ao lado, que também tem um padrão quadriculado ali, algumas árvores, a área da ovinocultura, né, de agroecologia, a professora Patrícia. Mas ao centro nós temos a área de civicultura, temos uma, uma, algumas malhas de eucaliptos e pinhos. E temos também os setores ali da futura apicultura, suinocultura. E mais na parte de baixo, ali temos alguns prédios que seriam a área central da fazenda. Né? Temos a ali próximo. Também temos a, a área próxima ao banhado, que tem um, no canto inferior ali, tem um, um tanque em forma de L, né? A gente usa como bacia de captação de água, né? muito importante para a fazenda. E nós temos o pomar ali próximo, temos também outra área ali de agroecologia, com as orilhas, jônero. Temos outra área de testes de mecanização, coleção de bambu, logo assim. A área da fazenda ela atravessa a estrada, né? vocês Pode ver que tem um canto superior direito ali, tem, tem uma área em vermelho também. É que ela permanece na né, da fazenda que ele não foi cedida para para infraero para construção do aeroporto e temos ainda alguns experimentos lá inclusive né, também de pessoal do ctc do laboratório do remo tá? então essa aí é a cara da fazenda né a foto aérea da fazenda em abril desse ano vamos passar mais um bom a fazenda Desde 2009 a 2020, ela, ela tem aumentando o quadro de, for, de servidores, né? a gente tem mais energia, tem mais atividades dentro da, da fazenda, né? da ressacada. Antes de 2009, a fazenda ela vinha sendo usada, não tinha muitos funcionários, mas era um ou outro professor que vinha usando ela. Ela usava mais pastagem, tinha búfalos, tinha cultura, alguma coisa de lavoura. Tinha um pomar pequeno, mas de 2009 para cá foi feito, teve a chegada aí de, uh, dos agrônomos, né? teve o Otávio, o Nuno, Marcelo, eu. A gente aumentou a quantidade de funcionários terceirizados né? de campo e foi mudando um pouco a cara da fazenda. né? Mas de 2009 para cá a gente fez um planejamento também de uso da fazenda né? e temos trabalhado nos projetos para para fazer uh, o planejamento acontecer, né? sair do papel. Então, em 2009, nós tínhamos três servidores e mais seis terceirizados. A gente só tinha nove pessoas na fazenda, lá, trabalhando. Em 2020, a gente triplicou essa, essa carga laboral. né? De 13 servidores do quadro, veio para veio para 13 servidores do quadro. E de seis terceirizados, temos 14. Tá? Claro que nós são só terceirizados de campo, né? isso aí inclui vigilância, limpeza, mas é, são as pessoas necessárias aí para fazer a fazenda funcionar no dia a dia. Né? Próximo slide. Então, essa é a fazenda lá em 2009. Ó. Bem diferente daquela foto que vocês viram. A gente vai ver agora a, a fazenda em 2020. Vamos mostrar aí o slide, hein? Marcelo. Ó. Volta lá em 2009 agora, Marcelo. Isso. Pode ver que mudou bastante aí a configuração da fazenda, né? Na parte aérea. A parte da pastagem, lá a gente não tinha os piquetes bem configurados. A parte ali também dos peixes, né? da piscicultura também não, não, estava, não estava implantada, né? E a área também da lavoura ali, a gente ainda estava sistematizando ela. Nós vamos voltar, então, para 2020, isso. É bem diferente, já tem uma mudança na paisagem, né? Então, é a ação nossa, né? O nosso trabalho aí na fazenda durante esse tempo, no planejamento e no atendimento aí da, das áreas, conjuntamente com os professores. Né? Temos uma outra área ali no canto superior direito, que essa é a área do Cefa, que eu falei para vocês anteriormente. Tá? É esquerda, esquerda, é verdade. Ah, essa aí foi a área que a gente permutou com a infra -air. Então, ali da pista do aeroporto, se você ver na, na margem direita, foto, a fazenda basicamente e até ali, o limite dela. O slide anterior dá para ver ali, acho que está... Né? Isso, aqui só está a fazenda né, em 2009, a gente não tinha ainda a, a permuta com o CEFA, né? mas agora em 2020, no próximo slide ali... né? Então, passou aquela área ali para o pro estado, né? para o né, e a infra-era, e recebemos a área da, do Cef, tá? Então, foi feita essa, essa permuta aí. Não mudou, basicamente, a nossa área, né? mas a gente recebeu uma área ali já estruturada, com prédios, com laboratórios, com área esportiva, né? área de vegetação também, e área de campo. Uh, isso gerou duas áreas na fazenda com aptidões diferentes. Né? Então, o CEFA, que é uma área mais urbanizada, apta a receber laboratórios, salas de aula, e a fazenda com uma área mais uma aptidão agrícola, né? agropecuária, que é poder receber projetos de né? produção animal e vegetal. O próximo slide é o Marcelo. Então, eu esqueci algumas fotos... Não só fotos aéreas, né, mas fotos aí da, da fazenda. Que temos um prédio na fazenda, que é o prédio da fitotecnia, que fica próximo da área central. Então, a gente vê aqui, isso aqui é um final de tarde na fazenda, temos a área do, do galinheiro ali, né? tem aquele galpãozinho branco. Mais ao fundo, a gente vê ali tem uns tanques de peixe que começaram a ser feitos. Temos uma coleção de capineiras ali bem na frente do, do prédio, ali, que são aquelas quadrículas ali no chão ali. Vamos passar o slide. Temos a área da equinocultura, com a coleção do capim ali, com forragens. Nós temos também a Baia dos Cavalos ali, que é esse telhado branco. né? Vamos passar. lá o fundo. Acho que no slide anterior, Marcelo, ainda. E nós temos o terminal do aeroporto. ao fundo lá da imagem, lá, né? que é o terminal novo de passageiros. Então, tem uma proximidade bem grande aí com o aeroporto. Né? Próximo slide. Aqui nós temos ainda a rua central iluminada, né? À direita nós temos ali um capão de vegetação, com uns engas, ali área da futura sinocultura, temos os eucaliptos ali da silvicultura, né? Essas duas estufinhas brancas foram adquiridas recentemente pela Tecnia, é uma casa de vegetação e uma estufa de vegetais, tá? Fazer experimentos. E mais ao fundo da foto, lá, fica a área de alvinocultura. E temos também a lavoura, mais ao lado do direito. Próxima foto. esse aí é o fundo do prédio. Temos uma área de civicultura, que fica no campo direito. E no centro, próximo a essa borda de vegetação, temos a área de um verde mais claro, ao centro. Ah, fica a área do professor Ilhas e do Júnior né? que é um núcleo da agrofloresta também. Ao fundo, nós temos um banhado, que é próximo daquele tanque em L, que eu falei para vocês lá, tá? Esse é um limite natural que a fazenda tem, com os outros vizinhos que passam naquele asfalto que vai para o ribeirão Tapera. Próximo slide. Então, isso aqui é uma curva sigmoide. Vocês já viram isso aí, provavelmente, lá, em né? Produção animal, produção de pastagem, tá? Tem a fazenda lá em 2009, né? que foi começada, o planejamento dela, que está crescendo devagarinho, já colocamos algumas uh, unidades no campo, então em 2020 ele gente está subindo na curva. A gente espera em algum momento no futuro, lá em 2000 e x Uh, a gente atinge aí um, um potencial máximo, aí já está com todas as estruturas no campo, e aí sim a gente tem aí produção massiva de conhecimento, né? a gente não está preocupado só em construir a fazenda, né? mas também uh, ter várias atividades aí de ensino, pesquisa e extensão né? nos setores. Tá? Então, essa é a nossa maturação. Vamos passar o slide, Marcelo. Então, aí está a proposta da fazenda para o futuro. Né? Já temos algumas coisas no campo, aquele sistema todo quadriculado ali, os piquetes da bovinocultura, né? tem mais alguma coisa ali no centro quadriculado também, que é do Albino. Temos um círculo entre eles ali, que é um pivô de irrigação, né? a área de lavouras. Também temos ali umas quadras de arroz. E aquela parte amarela ali, já temos implantado agora alguma coisa que é da, da cultura né, os tanques de peixe. E mais ao centro da fazenda temos áreas ali de avicultura, suinocultura, mais próxima à área administrativa da fazenda ali temos já o galinheiro, né, já está implantado. E temos mais algumas coisas aí para desenvolver. Então isso é o que a gente vai ainda ser no futuro, né? a gente está tudo planejado. A gente está sempre aí trabalhando pra, junto com os professores para que tenham mais áreas disponíveis para atender os alunos. Né? Temos a área do CEPA também. Lá, né? e muito obrigado, pessoal. Em breve, a apresentação da Fazenda. Né? e O que nós temos aí? Obrigada pela, pela apresentação, pela ótima explanação da fazenda. Eu acho que nem eu tinha noção, assim, da complexidade é, né, é, dessas áreas didáticas. A gente conhece a fazenda, a gente conhece o, o trabalho de professores, né, é porque estamos aí no mesmo centro, é que, dialogamos, mas... Sua apresentação, ela traz a noção assim, do todo, né? De, de, dessas 17 áreas didáticas que realizam experimentos e que geram produtos, né? Geram produtos também, né? Bastante, muito interessante. É, Marcelo, você acompanha esses alunos que estão se manifestando ali, estão uh, fazendo perguntas ou não, porque, porque agora eu vou me concentrar em, eh, elaborar aqui eh, algumas perguntas para vocês que tem a ver, sobretudo uh, com o trabalho de vocês né, na, na fazenda, mas também um pouco com a trajetória de vocês. Né? É, para não perder o gancho, eu acho que vou inverter. Tá? Vamos concentrar na atuação de vocês na fazenda e nesse momento de excepcionalidade depois a gente conclui com um pouco da trajetória para saber quem é o Sebastião quem é o Marcelo é, né? é acumulado ao longo desses são dez anos né Eu tô entendendo os dois estão aí na fazenda já tem algum tempo né é, depois de... de quanto tempo tá? e... Uh, Sebastião, como é, que, como é que tem sido, assim, uh, nesse momento, uh, coordenar as atividades de, de, de 17 áreas didáticas, no momento onde a USP uh, suspendeu as atividades presenciais em março? Em que momento isso reflete? Uh, imediatamente uh, suspenderam-se as atividades lá também, mas vocês continuaram, Uh, indo à sede administrativa. Pois, conta para a gente desde março. Ok. Bom, uh, o, que, o que ocorre? A fazenda, como toda atividade, toda propriedade agrícola, ela tem as suas áreas vegetais, suas áreas animais, né? Tem manutenções de campo que precisam ser realizadas, né? então a gente não pode parar nossas atividades em função das manutenções mínimas. Né? Temos animais, os biotérios, né? que precisam de manejos diários, temos as áreas de campo que precisam dar manutenção, que precisa fazer roçada, precisa ter as limpezas das regiões periféricas, para a gente manter o campo limpo, a gente não pode deixar, abandonar né? simplesmente as áreas lá. Então, a gente reduziu a, a nossa mão de obra para atender a, os plantões, né? para atender os mínimos. Então, esse atendimento mínimo, a gente ocupou a, todo nosso a nossa agenda, lá, né? todo o nosso esforço para conseguir manter as áreas limpas, os animais, os biotérios em dia, manejados. né? Então, a gente se organizou para isso. A gente fez uma escala, tanto da mão de obra terceirizada quanto a nossa mão de obra também do quadro, né? nós somos um plantonista lá na fazenda mais dois ou três terceirizados, de forma que atenda os critérios sanitários vigentes, né? Os atuais, e a gente vem controlando aí para manter tudo tudo em dia, né? Tudo tudo manutenção funcionando. Para quando voltar as aulas, quando tivermos as disciplinas presenciais, a gente não está Trabalhando aí com algumas coisas que ficaram atrasadas de, de limpeza da fazenda, de manutenção de áreas, manejo de plantas, manejo de animais. Está né? tudo disponível para quando voltar as aulas a gente estar tá lá, né? recebendo vocês e tudo, tudo em dia. Tá? Então, a gente tem que se organizar para isso. Tá? Paralelo a isso, a gente está numa organização pública, a gente tá numa instituição federal. Então, tem as suas características, não é apenas uma fazenda, né? é também um órgão público, também é um órgão federal e é uma universidade, um estabelecimento em cima. Então, nós temos todas as nossas burocracias. né? Isso é, é um trabalho aí tão grande quanto o trabalho de campo. A gente já tem uma fazenda grande, né? Uhum. 120 hectares, uma área excepcional, é um, excelente área que nós temos, mas nós temos também uma, um trabalho muito grande também na parte burocrática. Então, nós temos todo o calendário de compra da universidade. Né? Ele está bem burocrático atualmente. Né? A gente tem aí, durante o ano, algumas ah, algumas fases do ano que consegue comprar, algumas, algumas coisas específicas. A tem que planejar um ano de antecedência para comprar o próximo ano e conseguir fazer o atendimento normalmente do, do ano posterior ainda, né? com ata e de vigência de 12 meses. Então isso aí é um planejamento que a gente fica bastante tempo aí lidando com isso. Né? Mas é a forma da gente manter a fazenda, né? É a forma, é a forma legal, é a forma mais fácil de, de manter as coisas funcionando. Né? A gente até não consegue fazer compras com dispensa de licitação, que é tudo por licitação, as nossas compras, né, tão facilmente. Se a gente pedir alguma coisa fora do calendário de compras, né, do, do, dessa rotina de compras, normalmente é negado, né, pelo pela própria administração central da UFSC. Então, a gente tem que estar ali sempre se organizando para não perder os prazos, né e é um trabalho bem grande aí, que a gente faz nos bastidores para isso, e fora a organização aí da, da própria pandemia, né de estruturar as rotinas, principalmente as rotinas, as escalas dos funcionários, as rotinas de campos, né, dos, dos biotérios e do e das áreas de produção vegetal. Como você menciona, do planejamento Como é fazer o planejamento de uma área de 120 hectares, como é que vocês se organizam do ponto de vista dos agrônomos é, que, uh, que cuidam dessas 17 áreas, né, que estão a par dessas 17 áreas didáticas? Como é que vocês planejam? para a gente como é o planejamento e como é isso entre vocês. Assim, vocês é, dividem essas áreas em pequenos setores ou não? Uh, como que é o trabalho de vocês para esse planejamento? né de uma área que Certo. Bom, a equipe nós temos da equipe técnica né? nós temos quatro agrônomos, temos um operador de máquinas, um técnico agrícola, temos um veterinário. Aí dos técnicos administrativos e educação nós temos também auxiliares administrativos, temos dois auxiliares administrativos, né, assistente de administração também. E mais o assistente é a administração. Então, temos também um jardineiro e um eletricista. Então, essa é a nossa equipe, daqueles 13 funcionários da, da UFSC, né? do quadro, fora os terceirizados. Então, dentro da equipe, o nosso trabalho se divide em administrativo e campo, né? Então, a parte administrativa fica mais com o pessoal ali da administração, né? Os auxiliares administrativos, né? E a gente dá apoio técnico a eles nas questões das compras, da, dos contratos. No campo, como é que a gente divide a nossa, nossa organização? Como nós temos quatro agrônomos e veterinário, a gente divide algumas áreas para cada um. né Por exemplo, eu tenho responsabilidade ali no acompanhamento de campo, das aves, do, dos coelhos, pomar também, alguma coisa de, de lavoura, agricultura. Né? Também tem os projetos futuros, temos os projetos de frango de corte, suinocultura e cultura, que também estão envolvidos, né? Então, a gente tem, tem esse trabalho também de prospecção para futuro, de projetos, isso aí também é uma, uma, toma tempo da gente, isso. É coisa que a gente não enxerga, não vê, porque não está lá, não está presente, mas isso também a gente está trabalhando nisso, né? A gente está fazendo trabalho com os professores, com até outros setores da universidade, para colocar tecnologia lá dentro, coisa nova lá para o pessoal, né? E tem outros colegas nossos, daí tem o setor de ovino-cultura, bovino-cultura, né? temos a planta de lavoura, a mecanização agrícola, temos a fruticultura, a civicultura, temos a agrofloresta, a, temos a horta, a agricultura, que no momento está parada em função da redução da mão de obra, né? demanda bastante mão de obra, a horta, então a gente deu uma parada. Temos ali a área da, da agrostologia. Né? Então, a gente tem várias áreas na fazenda e tem alguns colegas que, que ficam responsáveis, principalmente, de verificar esse, essas áreas, né? Não um só, dando ah, a campo, participando de aula e das rotinas, não consegue fazer tudo, mas dentro da equipe, a gente dividindo as suas tarefas, a gente consegue. Então, foi o um modelo que a fazenda funcionou ali desde 2010, 2011, dessa forma, né? E cada cada um tem alguns setores ali que consegue olhar melhor, né? mais atenção. Essa é a, é a nossa organização ali. Né? E como é que a gente faz ali a, o planejamento disso? né uh, Inicialmente, como eu falei para vocês, a gente fez o planejamento yeah. da fazenda há uns 9, 10 anos atrás e a gente yeah. fez a, as melhorias das áreas, né o uso, a, a proposta de uso, uso proposto da propriedade. Mas, uh, no ano passado para cá, a gente tem feito... Ah, juntamente com os professores, planejamentos para as áreas para o próximo ano, ou o que se deseja fazer. Né? Então, a gente consegue organizar então as compras. Ah, o que que a gente vai fazer de, de melhoria na área? Ah, temos que comprar alguns materiais, alguns equipamentos. Então, é essa forma que a gente consegue se organizar para o ano seguinte. né compra para vocês, tem um calendário de compra, né? que é amarrado aí durante os 12 meses, então, tem que ver no ano anterior o que, que eu tenho que fazer nesse ano. Geralmente, a gente faz isso no final do ano, Converse com os professores e ver o que, que que nós temos aí que caminhar no ano seguinte, tá? Então, esse ano a gente caminhou dessa forma e tem bastante informação aí para trabalhar no, nos próximos anos. Ah, outra coisa que limita a gente realmente, né? É o recurso financeiro, né? No final das contas, a gente não consegue implantar tudo num ano, né? que a gente gostaria de, de ver, né? no campo, só que a gente vem trabalhando um ano após o outro, um ano após o outro, até conseguir colocar no campo aí o que foi planejado. Marcelo, quer participar? Estou tentando lembrar de alguma coisa mais para complementar nessa história da, da organização da equipe, assim. Mas eu acho que você não precisa detalhar todo mundo o trabalho que, que cada um faz, mas uma coisa in, importante de, de, de lembrar é que o nosso trabalho ele vai além daquilo que o estudante vê quando ele chega. A maior parte dos estudantes tem contato com a fazenda é, através das aulas. Né? Quando eles chegam para aula, a aula já está preparada. Quer dizer, eles chegam, eles veem um trabalho nosso lá que é muito, que é muito pontual. Mas, para cada aula acontecer, a gente tem todo um preparo, por exemplo, é, a pessoa vai ter uma aula de lavouras, é, então a, a gente precisa, ela tem toda uma rotina de uma, fazenda, de uma fazenda convencional, no sentido de que a gente precisa se organizar previamente e manter as atividades é, acontecendo. As atividades de, de todos os cultivos e criações né, acontecendo, independente das, das aulas. Para quando for acontecer a aula, a, é, digamos, a lavoura esteja no, está, em tal estágio de desenvolvimento. Já esteja na, na fase que vai precisa ser estudada naquele período. Ou o cultivo, a criação, o que for. Então, quer dizer, então nós temos que trabalhar, apesar do estudante ter contato com, sei lá, uma vez no semestre, às vezes duas, três, ou quatro, cinco, que seja, mas são momentos pontuais, a gente tem que tem todo toda a questão do planejamento, como o Sebastião é, explicou, desde a compra da semente, do adubo, para poder fazer esse plantio para essa lavoura acontecer até todo o trabalho de manutenção das máquinas, para que aconteça esse plantio, a colheita e a atividade, para que essa área esteja no ponto certo para que ela, durante aquela semana em que vai, ser, que vai ser trabalhado tal conteúdo. Isso para todas as disciplinas. Por isso que a gente precisa de uma equipe técnica é, que funciona como ela é atualmente. Daria para ter apenas um agrônomo, por exemplo? Daria, teria conhecimento para isso, sim. Só que ele, ele não iria ter perna para atender todas as áreas e todas as aulas no, no, na medida que está hoje em dia. Quando a gente começou a trabalhar em 2010, é, a gente até fazia piadinha. A gente dizia ah tem mais cacique do, do, do que índio aqui, porque tipo, tinha é, a gente sentia que, que, que tinha muito técnico para não tanto trabalho, porque não tinham tantas disciplinas. Hoje em dia a gente já está em um outro nível, que foi aquele gráfico que o, que o Sebastião apresentou... No, Apresentou nos slides ali. Então a gente já está num nível em que hoje em dia é, algumas das áreas já quase os técnicos não, não dão conta de, de, de atender, porque está tendo bastante aula. E isso é ótimo. Quer dizer que os estudantes de, de, agronomia, tão, de agronomia, de agronomia, de das ciências agrárias em geral, na real, né? Agronomia, zootecnia, engenharia de, de aquicultura tecnologia de alimentos, eles estão podendo é, ter é, mais aulas práticas em um local relativamente próximo à universidade, né? Sem precisar para uma aula rápida, sem precisar viajar para o interior do Estado. Que tem a sua vantagem também, né? A, além da questão da próprio atendimento da, das unidades de campo e das disciplinas, né? É, não é simplesmente isso, né? Eu concordo ali com o Marcelo, a gente já tem bastante atividade nisso, mas a nossa atividade ali também tem bastante. É, essa parte burocrática, né? De deixar isso pronto, né? De conseguir comprar os materiais, de manter os serviços ativos auxiliares rurais a vigilância a limpeza, os contratos né as compras as vendas então por exemplo assim eu quero comprar uma dupla para uma pra disciplina de 2021 né que vai acontecer lá em 2021 2022 eu tenho que cadastrar no ministério da economia a minha intenção de compra agora esse ano né como dpgc então é, a gente tem que estar com, com os olhos dois anos à frente aí, o que que vai ser feito? Eu quero comprar um microtrator, eu quero comprar um trator lá em 2022, eu tenho que cadastrar esse ano, essa é a minha intenção. Então, são é burocracias que vêm aumentando ao longo do tempo, né? Claro que isso faz a gente ter um planejamento fino ano a ano, só que a gente está no campo e está nesse dia a dia também aí, do, do, por ser um órgão público, né? ser um órgão federal, a gente também tem todas as burocracias, todas essas questões a observar, né? uhum. Aí não só o atendimento de campo, né, técnico, mas também temos questões aí que muitas vezes passam até pelo atendimento pessoal, né? Tem ali o, a gestão dos terceirizados, né? Que faz um pouco querendo ou não do, do dia a dia deles, do RH, temos as rotinas deles também, né? O que que eles vão fazer a cada dia, né? Como é que eles estão escalado, como é que eles estão seguindo isso? se eles têm que sair ou não durante o turno de trabalho, como é que fica como é que fica isso, né? Tem os acertos que têm que ser feitos. Então, tem muita rotinazinha burocrática, assim, que toma tempo da gente, isso, né? E, muitas vezes, até para fazer uma compra do mês, tem que sentar na frente do computador, fazer abrir uma planilha, ver o que que tu tem ali e planejar durante o ano. Qual que é o teu gasto? Isso aí é uma coisa que eu tenho feito bastante, né? Mas... São ajustes finos aí que a gente também tem que ter para honrar esse recurso público que é destinado a nós. Né? Então, a gente está ali também para ter eficiência. Né? É isso que é. Uma colocação legal do Sebastião, é, que ele deixou muito claro agora, através dessa fala, é que quando a gente se forma engenheiro agrônomo, ou zootecnista, ou a profissão que for, você tem, escolhe... Quando você escolhe a profissão lá atrás, antes de, de entrar na, na tua formação profissional, você escolhe pensando, ter um ideal de vida, né? Então você escolhe, ah, eu quero fazer agronomia ou zootecnia, porque eu quero trabalhar com animais ou com plantas, porque eu quero trabalhar na área rural. E muitas vezes, no meio do curso, você vai percebendo que existem outros caminhos. E às vezes você gosta desses caminhos, às, às vezes não. Mas você é obrigado a entrar em contato com eles, porque lá na frente, depois de você se formar, você pode acabar caindo em alguma atividade que não é exatamente aquilo que você tinha planejado, quando você sonhou lá antes de entrar na sua formação. Então, é, a gente trabalha como. Ag... Eu e o Sebastião, nós somos agrônomos, e a gente trabalha. É, certamente, a gente quando antes de entrar na agronomia, a gente nunca pensou em trabalhar com política pública. E hoje é inevitável, inevitável porque muito do nosso trabalho envolve toda essa questão de política pública, de administração pública, que a gente. Quase não tem isso na nossa, na nossa formação, mas a gente aprendeu, obviamente, depois de entrar na, na universidade, que é um serviço público. Então, como é que funciona o esquema de compras? O, e, e com toda essa preocupação de responsabilidade fiscal, porque é um serviço público, tem que ter toda a transparência envolvida no processo e, é, e fazer tudo de uma forma que seja justa sabe e, e que seja é, acessível a todas as empresas, sem beneficiar ninguém, porque é público. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente não, não pensava que a gente iria trabalhar com isso. Certamente, nenhum de nós dois, pelo menos, pensou Ah, vou ser agrônomo para, para trabalhar no, no Membrapa Depois a gente não pensou nisso A gente pensou em ser, ser agrônomo para trabalhar por algum sonho nosso, né? Eu queria trabalhar com floresta O Sebastião queria trabalhar com, com porco e galinha Exatamente isso, viu, Marcelo e o Sebastião? Vocês chegaram exatamente no, no, no ponto, assim E para o nosso estudante, que agora, né? cada ali alguma especificidade, né? No geral, estão na quarta fase, né? alguns um pouco mais avançados, mas no geral, estão na quarta fase. Essa compreensão né? é, de como se dá a atuação é, de profissionais num espaço como o espaço da fazenda experimental é uma fazenda experimental, mas é uma fazenda. Né? Assim, por e é, é muito interessante porque, né? porque a gente, o objetivo digamos assim, da disciplina é essa interação com o agricultor, com a agricultura, né? é, que é a base. Ali. Então eles tiveram uma etapa de campo, eles sentiram um pouco como é essa, essa dinâmica lá com o agricultor. E o que vocês estão trazendo aqui nesse momento nada mais é do que a gestão e a administração de uma unidade de produção com o seu objetivo específico, no caso da fazenda, né, que é uma instituição pública, que é ligada ao ensino, é, mas acima de tudo e qualquer coisa, o que está em jogo é a lógica de organização, né, com as dificuldades de uma instituição pública, que tem todos esses protocolos aí, como bem disse o, o Sebastião, das compras, mas o desafio é o mesmo, e é esse o ponto. Eu gostaria de, de, de destacar, né, como é que lá o agricultor tem que fazer os seus planejamentos com um, dois, três, cinco anos de antecedência, né, a gente explicou bem isso para gente, né, se a gente quer comprar é, um insumo para o ano que vem, é agora que eu já tenho que fazer o planejamento, o agricultor também faz isso com antecedência, né? ele também faz esse planejamento antes, várias safras antes, inclusive. Né, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista de como levantar o recurso do custeio. E eu vejo aqui a interface né, do que vocês estão trazendo, porque o que a gente lida nesse momento é com a gestão e administração de um espaço, é um espaço de produção. E aí, aproveitando que estou com, com a palavra, é, qual foi o principal desafio que a pandemia impôs nessa lógica de trabalho de vocês. Aquilo que vocês faziam com uma certa facilidade que agora é um custo para fazer. Do ponto de vista do, da morosidade, do não avanço da atividade. Qual foi o desafio? E aí eu quero que cada um pense uma resposta. Né? O seu ponto de vista para essa resposta. Né? O que foi que a pandemia colocou de maior de, de, de desafio para a atuação de vocês. Certo. Uh, a gente era acostumado todos os dias nos ver, né, uh, conversar com uma pessoa, procurava ela na fazenda, ah, vou conversar com fulano, já vou resolver uma coisa rapidamente. né, E com esse distanciamento social, né, a escala reduzida plantões, a gente perdeu um pouco dessa comunicação né, frente a frente, as uh, nossas reuniões, as nossas conversas né, que a gente tinha, geralmente rende mais, né, tu fala presenciamento com a pessoa, o negócio flui mais rápido, vai falar à distância, por uma ferramenta de vídeo, WhatsApp fica uma coisa mais travada a gente perdeu um pouco isso, sabe a gente a gente, a gente sente, mas isso aí é geral, né? não é só a questão da fazenda isso aí é, tá, tá todo mundo assim né, a gente perdeu esse, esse contato diário, né isso é a primeira coisa que a gente percebeu dentro da equipe. E para gerir as rotinas diárias, né? Então, todos da equipe, não só o coordenador, né? O vice, os responsáveis das áreas, todos têm aquele olhar pela pela fazenda, né? Como é que tá? Como é que está o funcionário? Está trabalhando bem? Não está indo bem? Como é que está o setor? E muitas vezes, com o nosso sistema de escala e plantões, a gente acabava indo uma vez por semana fazendo, né? ou dependendo, até uma vez a cada 10 dias, mas uh, a gente tem ido até mais vezes na fazenda justamente para ver como é que está essa questão de rotina, né? como é que são os ajustes pontuais que tem que ser feitos. Né? Às vezes tem uma demanda emergencial, precisa ajustar a escala do, do, do, do, do trabalho dos terceirizados, né e sem falar na própria escala dos terceirizados, que às vezes tem que afastar um ou outro por algum caso suspeito, às vezes até um caso confirmado, né? Aí é, tem que fazer aquele joguinho de xadrez ali na, na escala, né? Eu e o Marcelo ajustamos a escala várias vezes nos últimos meses. Às vezes terminava a semana com a escala, já na semana seguinte era outra escala que tinha que ser feita, porque um tava suspeito, tinha que deixar em casa, o outro deu um espirro, e aí tinha que isolar, né? Então ia remodelando, reprogramando, né? Então cada semana a gente estava fazendo um replanejamento aí do, da rotina, né? Do dia a dia. Isso é, é um trabalho que, que não é visto, não, não é uma coisa tátil, né? Não é uma coisa visível, assim. Tu só percebe no dia a dia que as coisas estão funcionando, mas tu não sabe o que que está rolando por trás daquilo tudo, né? Uhum. Às vezes tu programava uma coisa quando tu tinha que ver voltava atrás e lá se foi uma hora de trabalho, duas. <risos> mas Marcelo, é, sem contar é, a questão de que todo o sistema fora da fazenda também está em, em isolamento. Então, muitas vezes, a gente tem a necessidade de, de é, precisa de um apoio de algum setor da UFSC, aí seria externo, mas interno ainda dentro da universidade, e esse setor, ah, ele não está funcionando. Porque tá, ou está todo mundo de, de, de, de quarentena, ou é, é uma equipe pequena e todo mundo teve suspeita e ninguém pode atender, ou, então, daí tem os prazos, tipo, ah, nós temos que... Resolver uma questão, ou uma questão urgente, por, por exemplo, uma máquina quebrada, um equipamento quebrado, ou mesmo uma questão burocrática que precisa ser resolvida para semana que vem, porque a gente precisa sei lá, fechar esse orçamento agora nessa semana, porque o prazo é na sexta-feira, e daí a pessoa responsável por isso não está. Simplesmente ela não está porque ela ficou doente ou alguma coisa assim, e daí, tipo, hum, sabe? E daí, felizmente, os outros setores internos da Que também estão com consciência disso e daí acabam dando uma relaxada nos prazos. Internamente dá para resolver. Mas quando é externo, quando é uma oficina não sei onde em que o cara simplesmente fechou porque não está não, não tá tendo, tá tendo trabalho, não está tá tendo público. né? Então, como... E aí a gente precisa procurar formas alternativas de resolver as questões. É, é. O que o Marcelo falou ali, isso é um desafio diário nosso. né? Não muitas vezes só em momento de pandemia, mas sempre. né? Por ser um órgão público e nós trabalhamos numa fazenda, nós temos prazos biológicos para atender os setores, muitas vezes, né? Eu preciso semear na época certa, preciso adubar na época certa, eu preciso da máquina funcionando, né? Eu preciso não só da máquina, mas tudo funcionando, de pessoas, preciso o sistema funcionando. Então a gente está numa universidade, uma universidade a gente pode comparar uma empresa de grande porte, né? Então tem vários setores, a gente depende de outros setores não depende só de nós, né, e às vezes com o setor daquele não está funcionando adequadamente, isso bloqueia o nosso trabalho, como é que eu vou conseguir manejar lá o, o meu pomar, que tem um prazo biológico de, de fazer uma adubação, como é que eu vou fazer a inseminação das vacas lá que tem estação de monta, se eu não conseguir fazer a compra naquele período daquele daquele equipamento ou daquele insumo, que seja, né, então por isso que a gente planeja um tempo antes para isso, né, mas se no dia a dia dar uma emergência, quebrar uma máquina, alguma coisa, não conseguir recurso, fico com aquilo lá parado. né? Por ser uma empresa de grande porte, que é a própria universidade, tem essa característica também, então a gente depende de outros setores. E também tem os externos, como o Marcelo falou. né? É, depende de uma oficina, depende de um fornecedor, se tem ou não no mercado uh, o insumo ou a peça, né? ou o serviço. Então tem os prazos para isso. Eles também querem receber, né? não querem só prestar o serviço, então muitas vezes também tem o sistema de pagamento da UFSC, agora nessa quarentena também tinha esse problema do pessoal estar ou não estar presente, né? como muita coisa viu trabalho remoto, nos outros setores da universidade, então muitas vezes a gente meio que perdia aquele contato, né? muitas vezes mandava lá um telefonema para ramal do cara, tu pegava o cara lá no, no posto de trabalho dele, tu resolvia na hora, agora tu manda e-mail, às vezes o cara não responde e fica passando, não digo num setor específico, mas vários setores a gente teve alguns problemas, né? Não um, um setor ou outro, mas na soma as coisas vai atrasando, vai virando uma bola de neve. Para tu manter o, uma fazenda funcionando, aí tu tem que deixar uma coisa que demoraria uma semana, um mês rolando, e aí vai juntando uma, vai juntando a outra. Quando tu vê, tu está gerindo muitas coisas ao mesmo tempo e cobrando as pessoas, e correndo atrás, tentando pagar a fornecedor, né? Mas, no final das contas, a gente consegue fazer. Tem um atraso, tem um delay nisso, tem um gasto de tempo nisso, né? A gente perdeu bastante tempo fazendo essas coisas também. Mas vai, no final das contas, vai. Eu tenho mais uma, uma pergunta. Em seguida, a gente passa para as pessoas que estão ali no YouTube. Tá? que já tem umas duas ou três ali. É, para esse assunto aqui da pandemia e a, e a atuação de vocês, uh, o que vocês julgam necessário para qualificar o trabalho de vocês nesse momento? Alguma coisa? Algum procedimento? Uh, que vocês falam, olha, se isso diferente uh, faz parte né? uh, de coisas possíveis, né? Porque se a gente disser ah, eu gostaria que a pandemia desaparecesse, eu também gostaria, mas não é um algo que conseguimos assim. Mas, do ponto de vista da atuação do trabalho hoje, o né, que vocês julgam necessário para qualificar o trabalho de vocês nesse momento? Seria quanto à qualificação do trabalho? Eu não entendi é. bem a pergunta, então um pouquinho embaixo o áudio. Tem alguma coisa, Sebastião, agora que você pudesse solicitar, por exemplo, para a UFSC, ah, sim. para qualificar o seu trabalho nesse momento, o seu e o do, do, do coordenador. E, tá, quais seriam as melhorias né, que a gente poderia contar com o restante da universidade para momento, as coisas acontecerem? Dentro da pandemia, exatamente, para isso mesmo. Dentro da pandemia. Olha, a própria pandemia ela já nos impõe um distanciamento, um ritmo menor, né? então é, é uma característica né, do combate a ela, né? Isso aí. Digamos que tivéssemos uma vacina, né? A tão sonhada vacina que a sociedade está esperando, né? Ah, talvez nos devolveria o nosso normal. Mas a gente também não tem certeza quanto a isso, né? A própria vacina também eles não se mostra tão 100% eficiente, né? uma tecnologia 100% eficiente, mas também não vai ter um nível aí de talvez 90%, 95% de eficiência, né, talvez traga aí uns 60%, 70%, talvez. Ou talvez se torne obsoleta, com uma mutação do vírus e para aí vai, né. Então, o que, que a gente poderia esperar da UFSC nesse momento? Bom, o que a gente já tem recebido da UFSC, né, é, como a Marcelo falou, são prazos mais flexíveis, né, todo mundo está entendendo o momento, né, ah, a gente tem algumas questões assim, de campo, né, da pandemia, que a gente tem ajustado, né, principalmente para tentar manter as áreas de campo. Então, a gente tem reduzido também a, a, a entrada de algumas atividades novas. Né? Então, a gente tem trabalhado basicamente só com a manutenção das áreas com o efetivo que nós temos. Né? Então, no primeiro momento, até a gente gerou uma circular aí, Tempinho atrás aí, dizendo, olha, a gente está conseguindo manter as áreas aqui, já estamos com uma lista bem grande de, de atividade aqui, mas a gente não está conseguindo até trazer coisas novas para ainda fazendo nesse momento. Então, a gente está conseguindo manter as coisas. Então, o pessoal já está já tá entendendo essa nossa limitação, né? A gente está muito limitado, a gente reduziu muita gente, né? Ali de... De 27 pessoas por dia lá na fazenda, como eu para você no, no início, né? A gente está ali com meia dúzia de gente fazendo, assim. Então, para manter tudo aqueles 120 hectares, mais alguma coisa do CEF que a gente dá uma, uma, uma atenção também lá, né? Então, o pessoal já entendeu muitas vezes, né? Já está já dando esse, essa, essa flexibilidade para nós. Os setores alguns também, né? de em pagamento, encaminhamento em das atividades. Mas, de modo geral, está tendo esse entendimento coletivo, né? Não vou te dizer assim que vai cair um pacote assim, que vai solucionar tudo de uma hora para outra, né? Porque está todo mundo se adaptando a esse novo normal, né? Inclusive nós ali, né? Eles não fazer nada fora do, do que reza, né? A legislação, os padrões, mas a gente tenta manter as coisas funcionando, né? A gente também tem os funcionários terceirizados, né? São pessoas que também têm vulnerabilidade social, né? a questão também do salário deles, né, a gente fica preocupado, né, às vezes ali por fazer escala, às vezes tem corte no vale transporte, vale alimentação, a gente fica bem preocupado com isso. Uhum. Então a gente a gente tenta balancear as coisas, né, para que não tenham perdas, né, que a gente não não um danos, ali mas que a gente consiga manter as coisas funcionando, inclusive manter as pessoas com a gente, manter né? esse capital humano. Sem contar também no caso dos terceirizados, principalmente, no nosso grupo até teve, mas nos terceirizados isso foi bem marcante, que tinham vários funcionários que eram grupo de risco. Então, quando surgiu as primeiras, as primeiras regras assim do tipo, ó, estamos em pandemia, quem é grupo de risco não vai poder sair de casa? Tipo, para, para, para, vamos ter que avaliar a equipe toda e ver se é, a gente identificou entre nós, entre os servidores, tinham algumas pessoas que, que eram um grupo de risco, outras que tinham um grupo de risco em familiar próximo, que morava junto e nos terceirizados também. Então, quer dizer que são as pessoas que, que são responsáveis por, pela fazenda estar funcionando, principalmente, e, e tinham pessoas que eram um grupo de risco. Então, a pessoa não, simplesmente não não vai trabalhar. sabe? E agora a gente entra na questão social, que é, precisa se preocupar com que essa pessoa, que ela também não tem uma redução no salário por causa disso, e, e no caso do pessoal do grupo de risco, eu acho que foi inevitável, né, porque vale transporte foi cortado. Não sei se vale alimentação também, porque vale alimentação pressupõe que é a alimentação dos dias que você está trabalhando. Exato. Então, talvez tenha tido corte no, no vale alimentação, não fiquei sabendo. E, e aí, como que as pessoas vão viver, né? Isso sem contar, insalubridade, idem. A pessoa não está trabalhando, por que, que ela vai receber? Né? É. Então, a gente teve que lidar com todas as situações aí, né? A gente está lidando ainda, na verdade, né? A gente está questionando a administração central, como é que são alguns meios, né? A gente tem que equilibrar. Mas constantemente a gente está tentando entrar em um consenso aí para... Não prejudicar ninguém, né? É, fazer um equilíbrio entre os testes desados, principalmente, são os que mais sofrem, né? Fazer um equilíbrio entre a, na escala deles para garantir que eles tenham o vale transporte e o vale alimentação, que para eles faz uma diferença, né? Essencial. Então, é, garantir que, que a, aquela pessoa esteja presente todo dia, nem que seja em meio período, só para ela poder garantir que ela vai receber o, o vale transporte, mesmo que não esteja tendo transporte. Falando nisso, você está é, acompanhando as perguntas ali, Dani? Então, eu queria que você... Uh, como fazer? Você leia para gente, eu leio. São, acho que duas ou três, né? Uma tem a ver com isso. Tanto faz, se quiser, eu leio aqui. Então tá. Aí, então, é que tem, per tem perguntas que estão relacionadas retorno. a esse tema. Exatamente o meu agora. Re o meu retorno ah, tá. da Dani está muito baixo. cara Está conseguindo ah. aí, Marcelo? Uhum, sim, sim. Então. O... Oh, perguntas relacionadas a esses últimos assuntos, né? A Isabela perguntou, é, com a redução da mão de obra né, nesse período de pandemia, quais, quais e como as atividades da fazenda foram é, prejudicadas além das hortas? Quais atividades foram prejudicadas? Eu vou fazer as três porque acho que as três tem, tem a ver uma, uma com a outra. A Andressa perguntou como ficaram os projetos que, que estavam em, em desenvolvimento. Então, o que foi prejudicado e outro como ficou os projetos que continuaram, né, que estão em desenvolvimento. E a Natália perguntou como estava sendo feito o transporte dos funcionários até a fazenda. Essa é fácil. E o Breno acabou de perguntar, o Breno acabou de, perguntar de, de, qual maneira, de qual maneira e entendimento de vocês, agrônomos, responsáveis pelos, pelo planejamento futuro, o CEFA entrará para o uso de nós, alunos. Tá, esse é outro assunto que tem a ver com o anterior lá de cima, então vou deixar para depois. Vamos responder essas três relacionadas à pandemia? Quer responder? Responde, John. Vamos lá. Ah, redução a horta, da mão de obra. Redução de mão de obra, o que foi afetado? Bom, a horta a gente já vinha reduzindo né, um, um tempo ali, quando, porque a horta, como ela tem um ciclo rápido, biologicamente ela tem um ciclo rápido, né, e ela demanda a mão de obra também uma, mais intensa. Né, então ela tem um ciclo rápido, tem uma demanda intensa de mão de obra. Então o que, que acontece? A gente já estava reduzindo o tamanho da horta as atividades nela, antes mesmo da pandemia, quando já não tinha as aulas, quando já não tinha atividade dos alunos, por exemplo, nas férias. Né? A gente já tinha reduzido bastante coisa. Então, a horta, ela tem essa característica, ela é sazonal. Muitos experimentos são com plantas olerícolas, com ciclo rápido, né? Por exemplo, a bistatística, a pessoa adora fazer com plantas de horta. Então, 40 dias que tem o resultado do experimento. Às vezes, até com uma germinação um de 10 dias, tu tem já o resultado, né? Então, a horta em si, para ter uma mão de obra mais intensa e ela, ela é muito rica em informação. então é importante que tenha presença né, do pessoal ali. Então, nesse momento ali, a gente acabou reduzindo basicamente a horta. As outras unidades todas que são perenes são plantas perenes né, as pastagens, nós temos também as, as, a, o pomar, né, temos a silvicultura. A gente conseguiu manter os manejos, a gente foi fazer os manejos semanais, né, rotinas que já tínhamos de manejo. Os animais, a gente manteve as rotinas de manejo dos animais, preferencialmente a gente tem atendido os animais, né, questão de bem-estar, sanidade. Né? Então, a gente tem se preocupado bastante aí com eles. E depois a gente foi fazendo as manutenções de campo, limpezas, avançadas, cercas que tinham que ser feitas, melhorias, a gente foi mantendo. Que é aquela manutenção básica de uma propriedade agrícola que a gente tem que fazer. Marcelo. Então, complementando o que o Sebastião falou, é exatamente isso, né? Os animais, eles são. Primeira coisa, ah, vamos ter que parar. Então a gente pensou, o que, é que nós vamos manter das atividades que são obrigatórias, animais em primeiro lugar, sempre, porque, né, eles. Uma planta, se você não for uma hortaliça que precisa de. de que tem uma raiz curta e tal, a maior parte das plantas, se você passar um mês sem mexer, elas continuam lá. Talvez um, não tão bem, mas continuam. Um animal, se você passar um mês sem mexer, um animal criado em um sistema é, confinado ou semi-confinado, na, na segunda semana já está todo morto. Então, quer dizer, prioridade dos animais, primeira. Segunda, é, prioridade é a manutenção básica da fazenda. E daí a definição das demais áreas, todas as demais áreas que são vegetais, que não tem uma, não, tem uma necessidade de manutenção urgente ou uma previsão... De, de uso, por causa de não ter aula ou experimento, elas foram, ficaram é, só na manutenção básica, tipo roçadas e às vezes poda, alguma coisa, é isso aí. E o que aconteceu foram algumas áreas vegetais que é, resolveram desenvolver projetos de extensão. Então, essas áreas, é, os projetos de extensão liderados pelos professores, é, previam voluntariado para o desenvolvimento da, das tarefas. Então, a gente tem dois grandes projetos de, de, de extensão, um relacionado à, à horta da, do, das, da ovinocultura e outro com o, a reutilização do, dos materiais que já estavam em lavoura. Então, daí foram projetos desenvolvidos pelos professores que envolveram voluntários para, no caso da lavoura, já estava plantado, então foi mais é, colher e limpar para enviar para as doações das famílias carentes e, e no caso das hortaliças, do projeto da Ouvindo Cultura e da, Agro... da Agroecologia, dos Sistemas Agroflorestais, que é, está todo no mesmo projeto, né? que é a produção agroecológica de, de, de hortaliças, esse aí envolveram desde do, do preparo da área, o plantio, até toda a manutenção e a colheita que está acontecendo. E daí agora, quando se intensificou é, o nível da dos casos aqui em Santa Catarina, é, foi baixada uma norma que a gente não, não poderia mais entrar ninguém na fazenda que não fosse o pessoal da manutenção obrigatória. Então, daí os voluntários desses projetos também foram afastados e ficou só o pessoal que já estava trabalhando no projeto, deu uma sobrecarga de trabalho para eles. Mas eles continuaram mantendo os projetos e agora parece que está começando a flexibilizar um pouco, eles já estão podendo receber um outro voluntário para fazer colheita, principalmente né, manutenção e colheita das hortaliças. Então, essas foram as atividades que foram mantidas. Já posso emendar na outra pergunta aqui, que é, como ficaram os projetos que estavam em desenvolvimento, né? então, quer dizer, já respondi as duas e como estava sendo feito o transporte dos funcionários até a fazenda. Deixa que eu respondo já, no embalo. A maior parte dos funcionários da fazenda que são terceirizados, que, que tem uma questão financeira que é um pouco mais delicada, eles, é, quase todos, eles moram perto da fazenda. Então, no período que não teve é, transporte, eles conseguiram, eles conseguiam ir sem necessidade de ônibus. assim. Teve, eu acho, o caso de um ou dois funcionários que tiveram um problema e daí um uma pessoa é, conseguiu uma pessoa próxima para transportar todo dia que é que ela tinha que ir para fazenda na escala dela e o outro caso eu não lembro eu acho que ele ficou sem ir mesmo porque estava sem transporte não, não, não tinha como fazer na verdade o familiar da pessoa tem tem trazido ela né, a menina e o outro rapaz tem vindo fazendo caminhada matinal mesmo né? <risos> vem o, o Jonathan, ele vinha, ele vinha a pé no um período ali, né? por exemplo, bicicleta também. Mas a proximidade né, do trabalho ajuda bastante eles nessa questão. Né? E ajudou o também, nos ajudou muito também nessa né? questão logística de mão de obra. Aí eu posso só emendar outras duas perguntas que tem mais a ver com a questão do Cefa. A primeira foi do Grupo de Estudos Sociais em Ciência e Tecnologia, que perguntou como é que é o uso do, do, do Cefa, como podemos usar é, a área esportiva. E o outro foi o Breno, que perguntou é, de, de qual maneira, e entendimento vocês agrônomos responsáveis pelo planejamento futuro, o Cefa entrará para o uso de nós alunos. Essas perguntas são divertidas. Bom, deixa só eu só é, iniciar lembrando que, apesar da gente viciadamente chamar o Cefa de Cefa, ele não se chama Cefa. O Cefa é uma, é uma sigla da antiga Celesc, que era dona da área que foi, que foi repassada para nós, que era centro de formação e aperfeiçoamento da Celesc. Então, a gente continuou usando porque toda a comunidade, todo mundo conhecia como Cefa. Né? Então, a gente é, chama a área da fazenda e a área da unidade sul da ilha, que não é a fazenda, porque a fazenda faz parte da unidade sul da ilha. Então, a gente tenta diferenciar assim, tipo, esse seria o um nome formal. Então, a área da unidade sul da ilha, a questão do, do, do como utilizar a estrutura esportiva essa estrutura não depende da gente tem um setor responsável ligado diretamente à reitoria que é responsável pelo setor de esporte, pelas pela manutenção daquela área esportiva então tem que entrar em contato com eles é, não sei muitos detalhes a respeito disso assim eu sei que não não é eles não alugam não emprestam para estudantes irem lá assim acho que tem algum, tem alguma coisa alguma forma de tem, tem que estar ligado a algum projeto, alguma coisa assim, mas é, não posso, não sei dar detalhes. Se o Tião souber complementar. Bom, Depois a gente tá. aperfeiçoou ah, sobre ah, os nossos nosso planos de uso. Deixa eu ver o Sobre o uso esportivo daquela área do CEFA. Né? O CEFA, na verdade é a unidade de Sudair, como falou o Marcelo, ele tem uma área de uso do CSA e tem uma outra área que é a Secretaria de Esportes da UFSC utilizada, que é aquela parte da esquerda do mapa ali que a gente apresentou anteriormente. Então, ela tem uma área de alojamentos, tem uma área uh, poliesportiva lá, né? Tem uns campos de futebol, tem um campo de rugby, tem uma quadra de esportes, tem uma cancha de bocha e um, um salão, uh, a obviamente fazer alguns eventos, né? Algumas confraternizações, mas como essa área do Secretaria de Esportes, né, e tá sob a gestão deles, né, aquele, aqueles prédios lá, normalmente são feitas solicitações via Secretaria de Esportes, então eles têm todos os trâmites deles e os processos a seguir lá com, com eles lá, tá? a gente tem o contato deles, se alguém precisar ou quiser a gente pode repassar, mas não é, não está sob a nossa gerência, né, a nossa gestão, aquela área lá do Desportes, tá. Uh, agora também com a pandemia eles também estão bem desfalcados de gente lá também, né, um término de contrato também da, da manutenção de campo, de roçada então também não está tendo uma manutenção assim mais emergencial das coisas mas também não tem um uso assim tão frequente de lá, né, só está fazendo algumas manutenções está sendo só mantida aquela área uh, mas eu não sei como é que está a gestão fina da, da, deles lá, são, são bons vizinhos nossos, né Agora, quanto à nossa área no CEF, né? a área à direita, ali, né, mais próxima à fazenda, que a gente tem uma gestão, um uso né? direto. Ah, o CEF em si, como ele é um dado sul da ilha, foi permutado daquele fundo da fazenda, né? que foi passado a área da, de acesso e o fundo da pista do aeroporto. E a gente recebeu ali. Então, teoricamente, aquilo ali é uma fatia nossa, né? Só que hoje o dia, a nossa perna, né? A, que a gente consegue fazer, né? Na fazenda, a gente consegue usar alguns prédios daqueles, como área administrativa ou alguns depósitos de alimento dos biotérios, né? Uma área de beneficiamento, como tem a sala dos ovos, né? São prédios bons, bem estruturados. Temos alguns laboratórios, né? Laboratórios da zootecnia lá, tem alguma outra área lá também usada pela Engenharia Rural. Né? A gente não tem área na fazenda, ali, não tem galpão de armazenamento lá, a gente consegue armazenar algumas coisas naquelas estruturas que a gente recebeu do CEP, do da, da Celeste né? na, na Permuta. Só que os professores que têm procurado utilizar o CEFA, tem um comitê de espaço físico dentro do CCA, que tem, tinha alguma gestão sobre o uso da, das áreas, né? tinha algumas determinações. Então, os professores que tinham interesse, eles, eles levavam alguns equipamentos lá, fazer os laboratórios e tal, de acordo com esse comitê de espaço físico né? de uso. Então, a gente dava apoio a, essa, a essas pessoas, né? algum apoio local, algum apoio estrutural lá e tal. Mas a gente não tem assim, uma gestão diária do CEFA, né? E de, de longo prazo, assim, em termos de equipe de fazenda, né? Porque eu, querendo ou não, o CEFA, querendo, na O da Ilha é o CCA, né? Então também tem a questão do CCA envolvida nisso, não só nossa. Né? Então passa também pela gestão do CCA, né? Coletivo do CCA, na verdade. É, fala, Marcelo. Acho que tem mais uma pergunta, Marcelo, ali. A gente poderia, sua fala, a resposta aquela pergunta, e eu já passaria para as conclusões. Tá, beleza. Só complementando, então, o, o, a Unidade Sul da Ilha é o espaço que seria referente ao CCA, para uso, uso dos estudantes do, do, do CCA, né? Lá, ele, ele, quando essa área foi repassada para a UFSC, foi feito um plano de uso uhum. dos espaços, que dependeria de, é, de cada departamento ficaria com alguns espaços lá e ficaria responsável por ocupar aquele espaço a área, a área né? então teriam a ideia que o CCA fosse todo transferido para a Unidade Sul da Ilha, isso lá no começo, em 2012, 2014, por aí e hoje é, o que aconteceu foi que alguns professores novos quando chegaram, resolveram se instalar e, e chegar e, e, e ocupar o espaço e os departamentos não ocuparam como era esperado então quer dizer, existe uma ociosidade que eu acho que é, deve ter sido o que levou a pergunta a pergunta dele, do Breno e daí, você quer que eu faça as, outras, as últimas perguntas aqui? Posso, posso fazer, Dani? Por favor, por favor. São duas, né? Tá, vamos lá. Daí tem duas perguntas que são da Vitória. A primeira é... Com, a melhoria, com as melhorias e expansões da, da, de mão de obra da Fazenda, é previsto que futuramente os alunos estejam mais presentes para maior contato com a, com a, com a parte prática. E a segunda é... A respeito... Se gostaria de saber se os, os aviões chegando e saindo, eles, eles atrapalham de alguma forma bem-estar em mão? De E aí a gente passa para as conclusões. Oi, Dani? tá baixinho. Respondam essas duas questões e nós passaremos já para as conclusões. Perfeito. Tá, eu começo essa, o Sebastião complementa Então, só deixa eu inverter um pouquinho agora Essa do bem-estar animal em relação aos aviões Logo que eu comecei a trabalhar na fazenda Em 2010, eu, eu ficava um pouquinho preocupado Com isso Porque na, na época que eu era estudante eu, é, eu nunca me interessei muito pela parte animal Mas eu fiz todas as disciplinas relacionadas Ao bem-estar animal, porque eu gostava muito dessa parte E me chamou a atenção Mas uma coisa que eu reparei Tanto em relação aos animais, quanto em relação a gente É que se acostumam então, os animais, quando eles chegam lá na fazenda no primeiro mês, assim, eles... eles é normal, a gente percebe pela movimentação bovina, é muito visível isso. Os bovinos sabem de que... Ah, levantam um avião, os bichos começam a sair correndo. Mas isso no primeiro mês. Lote novo de animais, assim. A gente, no começo, eu, eu, eu, eu, quando eu comecei a trabalhar na fazenda, eu sabia... Eu, eu, eu, no, em seis meses, eu estava sabendo todos os horários de voos. Porque a gente sempre estava prestando atenção, opa, sabe estava sabendo ah esse eu é vou das 10. esse eu é vou do meio dia sempre tinha voo saindo a gente sabia agora eu nem escuto mais voo porque a gente acostuma né tipo pintou aquilo para de fazer passa a fazer parte da nossa rotina e a gente não, não escuta mais e os animais acontece exatamente a mesma coisa então a gente percebe que quando eles chegam é normal eles ficarem um pouco estressados no começo mas depois eles não não não demonstram mais estresse pelo menos né não posso falar por eles o que eles sentem o que, o, o que eles mas eles não demonstram mais estresse, e eu acredito que aconteça o mesmo que ia acontecer comigo. Quer complementar essa questão do avião? É isso aí, eles vão se condicionando, né? A gente também. É... Qualquer barulho que não nos faça mal, não tem por que se apavorar, né? Na verdade, a gente vê isso lá na etologia, né? Então, basicamente a gente se acostuma também, nem da bola mais, no final a gente nem ouve mais <risos> os barulhos. Só se torna perceptível quando passa algum caça lá na base aérea, mas é raro, muito raro. Qual e, é a outra a, pergunta? e a outra pergunta é se estão previstas... É, maior presença de, de, de alunos com a parte prática, devido à melhoria das estruturas né, de mão de obra e tal. Certo, certo. É, anteriormente à pandemia, o nosso normal, né? A fazenda sempre teve aberta a participação, né, de quem tivesse interesse nas áreas práticas, né, tanto na área de produção nos biotérios, quanto na área de lavoura, no pomar, né? Qualquer área ali que, que tenha tem interesse, né? Na verdade a fazenda existe para isso também, né? Prática, os desafios diários. Então, a gente se foi bem receptivo quanto a isso, né? A gente acertava horários, dias de manejo e muitas vezes realizava o um manejo um campo junto, os alunos têm interesse, basicamente isso. Agora, com o efeito pandemia, né, coronavírus, tem algumas normativas da que de reestruturação, readequação, uh, redimensionamento de áreas, de estrutura, até a gente, eu o Marcelo, fizemos isso, um trabalho aí, duas semanas atrás, aí para ver qual que seria a lotação da fazenda, né, tem as comissões da UFSC que estão lidando com isso. E nós temos aí uma lotação na fazenda bem resumida, né, querendo ou não, também com, com alguma possibilidade de aula presencial, né, com distanciamentos e tal. Distanciamento de dois metros entre alunos, né, que é o que prevê a, as normativas. A gente sabe que para o vírus, dependendo do espírito, isso pode ser pequeno, mas são as normativas vigentes, né, e que estariam prospectando aí dados, né? No final das contas, ficamos com uma, uma redução muito grande aí. Seria só espaço para 40 alunos em seis salas de aulas diferentes né? dentro da, da Fazenda e mais outros 40 alunos em outros laboratórios. Juntando todas as áreas disponíveis na Fazenda, laboratório e sala de aula, seria um máximo 80 alunos né? na, no retorno para aulas e disciplinas. Para atividades práticas, ser acordado com os professores uh, dos biotérios e atividades de campo, cada um, no, no, respeitando o seu distanciamento, né? A campo, eu acredito que possa ser feito, mas como atividade prática, como atividade extracurricular, talvez, né? Ou como um estágio, é possível, acredito que consiga fazer alguma coisa isolada a campo, né? Mas, no momento, a gente até reduziu o nosso, o nosso atendimento a novas atividades, né? Por conta que a gente não estava conseguindo ter perna para fazer o que já estava no campo e, e, e mais atividades de disciplinas, né? Ou experimentos. Mas talvez acompanhar a rotina que já está sendo feita, né? Como prática, né? Ou participando de algum laboratório, vindo fazer alguma atividade prática na fazenda, por exemplo, algum manejo no pomar, um manejo no coelho, na galinha, no boi, na ovelha, na lavoura. Acompanhar o que já está sendo feito é uma possibilidade, né? Para quem tem interesse. Atualmente. E aí tem que estar bem acertado Bem Bem orquestrado isso com a rotina às vezes Do técnico Ou do, do especializado que está ali no setor né? Mas Eu acredito que venham Novas diretivas quanto a isso também né Acompanhamento das atividades de campo uma coisa, Marcelo? É, acho que talvez a pergunta tenha sido também Em outro sentido Em relação a A previsão De, de... Aumento, melhoria das atividades para os estudantes fora da pandemia, né? Também pode ter sido nesse sentido. Se foi nesse sentido, que eu acredito, é, é, pensando naquele gráfico que foi apresentado pelo Sebastião, é inevitável que a gente aumente a quantidade de atividades na fazenda. Ela foi planejada, quando a gente recebeu a, a, a área da Celesc, lá atrás, foi planejado o CCA e todo para lá, e todas as atividades práticas acontecerem lá. Atualmente, a gente não tem estrutura para receber o CCA inteiro. Como o Sebastião falou, a gente tem, sei lá, meia dúzia de salas de aula. Não teria como ter todas, todas as turmas tendo aula simultaneamente. Né? Mas a gente tem uma condição muito melhor do que tinha há cinco anos atrás e infinitamente maior do que tinha quando a gente entrou há dez anos atrás. Então, eu acredito que ela vai continuar é, melhorando as condições para, para os estudantes terem mais, mais aulas, não só práticas, mas mais atividades na, na, na fazenda, tendo a prática ali do lado. E só uma última pergunta da Nayara. Se observa alguma é, diferença em relação à quantidade de voos ou não? Não observamos e eu acompanhei de perto essa questão do, do da negociação da universidade junto com, com o aeroporto, o que queria aumentar de número de voos. A previsão de aumento de número de voos ela é muito lenta, muito gradual. Então, se aumentou, que eu acho que nem aumentou tanto assim, foi tipo um, dois voos por semana que talvez tenha aumentado. Então, isso para quem tá ali no dia a dia, não percebe diferença nenhuma. A previsão era de, tipo, sei lá, na, nesse primeiro ano, ter um aumento de 5% na quantidade de voos. Isso é irrisório. Uhum. E eu acho que isso não tem mais pergunta, Dani. Exatamente. Tá bem. É... É, mas a aviação, de modo geral, reduziu bastante a atividade dela, né? Então a gente percebe assim reduziu bastante os voos mesmo. Né? Ficou bem afetado. Muitas empresas aí estão bem em mal das pernas. Aí, é, é, durante a quarentena. Né? É. Vamos Pessoal, lá. então, para a gente concluir, né, eu gostaria que vocês dissessem. Geralmente é, a gente começa pedindo para a pessoa, né? Formação, trajetória, né? Aqui nós começamos pelo trabalho e vamos chegar em vocês. Por quê? Porque ao dizer sobre o trabalho, vocês também estão dizendo, é, em alguma medida, né? em alguns casos mais, e outros menos, uh, um pouco de vocês. Mas para concluir esse, esse, essa atividade, é, gostaria que o Sebastião dissesse né, uh, de onde ele é, natural de onde Sebastião, estudou onde, fez o quê, é, se trabalhou em outro, é, em outro local antes de trabalhar como servidor, e a mesma coisa para o Marcelo, então, trajetória, formação, natural de onde, se continua estudando, se não continua estudando, assim que vocês responderem, podem ser, né, sintéticos, objetivos também, a gente faz um fechamento e encerramos a nossa atividade. Bom, qual é a nossa experiência, né, profissional, qual a nossa experiência de vida? Eu sou natural de turvo, Santa Catarina, sou filho de agricultores, Uh, seu Vinícius Maguinho e Verônica uh, Carlesso Ferreira e na minha família produtores rurais uh, agricultores familiares também né nossa base lá era arroz irrigado né então a nossa principal cultura lá uh, da nossa da nossa município nossa região é o arroz irrigado mas na minha uh, na nossa propriedade a gente tinha bovinos tinha suínos aves piscicultura, tinha bananicultura, né? Era bem diversificado. Até fumo a gente trabalhou na época, né? Cultura do fumo. Então, um, em casa, né? Posso assim dizer, tive bastante contato aí com, com várias áreas, né? Durante a minha infância. E na adolescência, eu decidi fazer agronomia, né? Decidi fazer agronomia, e para UFSC, estudei aqui também no CCA de 2004 a 2008, né? Foi quando eu saí do turvo, ninguém para Florianópolis. E aí, fiquei por aqui, né? Mas durante o curso do, de agronomia, eu tive alguma experiência, principalmente na fazenda, né? ah, com essa área de suinocultura, a suinocultura mais voltada assim com manejos né, técnicos. Em casa, eu tinha uma suinocultura assim, mais, mais artesanal, né? Assim, digamos, né? mais extensiva mas comecei a ter mais contato com as técnicas aqui no CCA mesmo, na Fazenda Ressacada. O professor Renato Irgan era o orientador. né? Eu fui monitor de melhoramento genético animal, participei da empresa Júnior de Agronomia, AgroJúnior. A gente fazia projeto de planejamento da, de propriedades agrícolas aqui na região de Florianópolis. Né? Um, depois, terminando o curso... Quer o meu foco durante o curso, então, foi a produção de arroz, por conta do meu berço, da minha origem. Tive bastante interesse aí na área da suinocultura e da avicultura de corte também, que eu tinha isso em casa, a gente tinha um galpão lá junto com a Seara Alimentos de fritinha. e Então, meu foco acabou sendo arroz, o aves e suínos, o mercado de carnes, né? a agregação de valor né? da, da cadeia produtiva na né? produção de grãos e a transformação deles em carne, no final lá. Né? Então, essa foi o meu foco durante o meu curso, 2004 a 2008. Em 2008, eu passei um processo de trainee para Sadia, fiquei seis meses na Sadia de Concórdia e Toledo, no Paraná também, A mais na área da sinocultura. Conheci bastante coisa lá na, naquela unidade de Toledo, uma unidade bem grande lá. Né? E voltei para Santa Catarina após um, uma crise na, no mercado de, de aves e suínos que ocorreu lá em 2008, final de 2008 para 2009. Sadia dia perdigão perigão um que fazendo uma fusão e tal. Então foi uma, foi um, uma crise no mercado bem grande ali para aquele setor nessa época. Então a gente encerrou o projeto Treini lá e vim para Macedo, aqui em São José, um frigorífico de aves. Ali eu trabalhei com planejamento e controle de produção de, da cadeia produtiva de aves, né? desde a quantidade de ovos assim incubados no, no incubatório, quantidade de pintainhos, qual propriedade que ia ser alojada, né? e aí depois quais são os galpões que iam para o abate, o frete dos caminhões, o mix de produção do frigorífico, para né? fazer toda a logística de produção do frango de quarto aqui na Macedo. E nesse período aí eu passei para o concurso da fazenda. Oi? Né? Não, é que ele falou dessa parte que Ah, então, daí ele veio trabalhar com planejamento e controle de, da produção de aves e não sei o quê. Daí eu fiquei curioso para fazer uma pergunta. Mas quando você entrou na agronomia lá, lá no, no milênio passado, você pensou, quando você entrou, quando você era estudante, você pensou, em, ah, um dia eu vou trabalhar com planejamento e controle de... De produção de aves? Cara, na verdade... Isso, isso aqui, É, isso aí aconteceu. Nossa. Essa é uma área adjacente nossa, né? Geralmente é o, produ, é o engenheiro de produção que trabalha mais com isso, né? Marcelo, eu acho que a gente teve um problema ali no, no YouTube. Acho que tem umas mensagens ali que não são mensagens... Ali. Tá. Bom, e aí... E aí... E aí eu vim para a fazenda, né? a gente compôs a equipe ali, né? cada um tinha um conhecimento assim, em algumas áreas, né? então eu tinha conhecimento nessa área, de produção também de lavouras. E a gente fechou o grupo e começamos a planejar a fazenda, juntamente com os professores, desenvolver os projetos para as áreas, né? dentro do uso proposto. E estamos lidando aí com, com o dia a dia do negócio agora, né? mantendo o sistema funcionando. E de olho no futuro, né? Planejando, nos projetos, tendo oportunidade a gente implanta mais algumas coisas. Isso aí foi uma breve história. Maiscelo? Tava. Comecei como o Sebastião começou também. Eu vou. Meu pai, ele, ele é, foi, era agricultor, né? Ele cresceu no. Meu pai era de rodeio no Médio Vale de Santa Catarina, ele era agricultor, foi agricultor a vida toda, e Uau. ele resolveu fazer ir para a cidade grande para estudar naquela época, e ele tinha que trabalhar de dia e estudar à noite porque ele queria ter feito agronomia e ele não fez, ele ele então acabou fazendo serviço social. Então acabou, mas como ele queria muito trabalhar na terra porque ele era agricultor a vida toda então, ele fez serviço social e começou a trabalhar, logo que se formou, um pouquinho antes de se formar, ele começou a trabalhar no INCRA e trabalha como, como é, assistente social da reforma agrária, implantando cooperativas e ajudando agricultores pelo na implantação de novas áreas e tal pelo interior do estado. É, eu cresci com meu pai sendo é, assistente social, então eu, eu nasci na cidade já, porque meu pai trabalhava no INCRA minha mãe também era assistente social, mas minha mãe era assistente social só, só de formação, porque ela teve quatro filhos, então naquela época ela não tinha muitas opções como, como temos hoje em dia. Então ela teve que ser dona de casa e cuidar dos filhos. E meu pai era assistente social do INCRA eu cresci viajando com meu pai para o interior do estado e, e conhecendo assentamentos desde que era criança. assim Eu, eu lembro perfeitamente, perfeitamente, não porque eu não lembro perfeitamente dessa fase, mas eu com sete anos de idade indo viajar de carro com meu pai e passar uma semana fora né, nas minhas épocas de férias, assim, sabe? Da escola e ficava uma semana viajando com meu pai, e, e hospedado em hotel, e, às vezes em assentamento, em cooperativa. Uma... E eu cresci assim, era mais barato. Quando chegou na minha época de e eu, e eu sempre tive muita afeição por animais e isso me levou a ter um interesse pelas questões ambientais como um todo assim então eu acabei virando um ambientalista por causa no começo por causa porque quando eu era criança eu tinha muito apego pelos aos animais daí eu virei ambientalista me formei como técnico em saneamento daí na época da escola técnica eu entrei em contato com, com artes cheguei a fazer faculdade de artes de artes cênicas e foi na época que eu passei no é, na, no vestibular para agronomia que eu estava em dúvida entre agronomia engenharia florestal, que eram as minhas duas opções prioritárias, assim, ou biologia, que seria a terceira opção, ou geografia, que seria a quarta. Porque são todas que é, é, são formações que, traba que poderiam trabalhar com, que com a questão ambiental e que tinham alguma ligação direta com a natureza e com a terra. Em Florianópolis não tinha engenharia florestal, se não teria feito, e, então fiz agronomia. Dentro da agronomia, eu sempre caminhei para a área ambiental, da mesma forma, então eu sempre fiquei muito mais ligado em todas as questões que eram ligadas à educação ambiental, a compostagem, à recuperação de áreas degradadas, estudo de florestas e assim vai. Até que eu entrei em contato com a permacultura, isso em 2000, 2001, mais entre 2000 e 2001 eu conheci, aliás, acho que. No, 99 1999, 2000 conheci a permacultura, em 2001 eu acabei fazendo um curso de permacultura, eu ainda estava na graduação. E daí isso revolucionou a minha vida e daí tornou o, o, o chato que eu sou hoje. Então, daí por causa da permacultura, eu acabei fazendo é, depois... Ah, bom, daí eu me formei em agronomia. Enquanto eu estava fazendo agronomia, eu passei como, em um concurso prepagre como técnico, extensionista social. Que era, é, na minha área de formação de ensino, te, é, ensino médio Que era técnico em ensineamento E daí fui trabalhar na EPAGRE Tranquei a agronomia, graduação Para ir trabalhar Fiquei trabalhando dois anos no interior Com agricultores Daí voltei para acabar a agronomia Me formei Quando me formei voltei para o interior do estado E daí trabalhando na, na EPAGRE um tempo como agrônomo Vi que, que tem nível médio dentro de uma empresa Que é dominada por uma elite É... Quer dizer, eu era agrônomo, mas trabalhando como, como técnico de nível médio dentro do, de uma empresa que tem preconceito com pessoas que não tem, que não são agrônomos, sabe, no título. Daí eu acabei é, tomando pau dentro da empresa e falei, não, não isso não é para mim, eu saí de EPAGRE e, e entrei no mestrado em agro, agroecossistemas. Na verdade, nesse intervalo, eu trabalhei num projeto social, justamente em Três Riachas, em Biguassum, um projeto social que trabalhava com jovens que tinham é, jovens de periferia que tinham problema social com o tráfico de drogas, que estavam jurados de morte. assim e, Então eles é, ficavam numa fazenda que tinha intenção de ensinar para eles é, trabalhos mais diversos, desde ensinar a plantar para eles aprenderem a produzir o próprio, próprio alimento, até panificação, computação, artes e outras coisas que pudessem ser útil para eles quando eles voltassem para, para, é, a ser reintegrados na sociedade. Né? Nesse meio tempo eu entrei no mestrado em agroecossistemas, passei no mestrado e saí desse trabalho e fiquei em função do mestrado onde eu acabei trabalhando com a visão de agricultores e, e técnicos em relação à qualidade do, do, do solo em, em sistemas de plantio direto, é, sistemas agroecológicos e de plantio direto. Daí depois, quando eu estava no final do mestrado, eu passei no concurso como agrônomo da UFSC e vim trabalhar aqui. E eu aqui estou até hoje, eu trabalho na, na fazenda ressacada e participo de vários projetos de extensão do núcleo de, de permacultura da UFSC. Onde eu acabei fazendo meu, meu doutorado em geografia, aí justamente com é, permacultores é, novos rurais. Com pessoas que resolveram sair da cidade e ir morar no campo. E utili que, em que No caso da minha pesquisa, que utiliza a permacultura como o meio para poder chegar, para poder sobreviver no campo sem ter experiência prévia. né? Inclusive, nesse sentido, convido todo mundo a assistir as lives do Núcleo de Permacultura da UFSC, que estão tá acontecendo agora, cada 15 dias, mas a gente já fez várias lives desde o começo da, da pandemia, no canal NEPERMA UFSC, que tem um monte de material muito legal. E a permacultura trabalha com planejamento de propriedades sustentáveis. Então. E isso envolve é, desde a produção de alimentos até a construção da casa, a tua relação com a comunidade e tudo isso que vocês vão ver nos, nos temas da live. Fiquem à vontade. Nepermaufs, que é bem legal. E aqui estou hoje trabalhando na fazenda junto com uma equipe que tem uma diversidade fantástica, sabe? São vários colegas com visões diferentes em relação a tanto à academia ao ensino quanto em relação à forma de manejo e é, e de, a forma de ver a produção e que é bom que a gente acaba te, fazendo muita troca e enriquece muito a nossa visão de mundo e, e, e conhecimentos assim e estamos aqui hoje muito obrigada, prazer mas, obrigada riquíssima trajetória também até ser é recente né mas, sim defendi neste ano defendi agora, agora no, no comecinho de junho me lembro do outro semestre passado que a gente conversou com uma coisa sobre isso. Mas riquíssimas trajetórias, trajetórias que é, representam, inclusive, as possibilidades né, de, de atuação. É interessantíssimo trazer esse tipo de diálogo para os nossos estudantes, nesse momento que eles estão, né, de quarta fase, de se construir na profissão, de, de construir uma trajetória. né? Interessantíssimo saber também é, que, que a gente tem essa diversidade na fazenda e vocês também serão já são referência para eles também. né? É, eu acho que um dos grandes efeitos é, dessa nossa aproximação, nesse momento dessa disciplina com a equipe da fazenda, já fizemos isso semestre passado, estamos fazendo de novo tem a ver com isso também. Como é que a gente constrói essas referências para os nossos alunos, né? Com profissionais como vocês, né, que não estão na posição de professores, mas são também professores de um processo prático, instrutivo, no qual eles podem estar acompanhando, né? Porque pela Fazenda CCA, por vocês serem universidades, né? Universidade e terem essa, essa diversidade. Sobretudo essa diversidade, né? De pontos de vista. Eu acho que é isso que a gente tem que ter e tem que trazer para os nossos estudantes, né? Nesse momento que eles estão, que é um momento de formação. Marcelo, e a gente conclui. É, então, é, nesse sentido, eu recomendo todo mundo é, converse com os demais agrônomos e o veterinário que trabalham com a gente lá na Fazenda, já que vocês estão mais ou menos no meio do curso, vocês vão ter várias aulas na, na, na Fazenda Ressacada ainda. Então, toda vez que vocês tiverem contato com algum dos técnicos de nível superior, ou até os outros, perguntem para eles a respeito da história deles, porque aqui nós somos dois dos cinco de nível superior, mas também tem outros técnicos que não têm nível superior, mas têm histórias muito interessantes. Então, quando estiverem contato com os técnicos, perguntem para eles as histórias deles, porque é, são cinco histórias completamente distintas. assim. Vocês só viram duas das cinco, e isso sem contar os outros profissionais que também têm histórias maravilhosas. Sabe, nós, é, o, o nosso, por exemplo, o nosso operador de máquinas, ele lida com agricultores diretamente, ele mora na área rural, sabe? Ele tem uma família rural, então, e a gente teve colega agrônomo que, que também foi professor, e também trabalhou com um sindicatos, outro, e assim vai. Então, nós, nós temos várias experiências bem ricas, assim. Então, troca ideia com os colegas durante exatamente o... Exatamente a beleza dessa nossa interface. É isso aí. E aí, pessoal... Sebastião, Marcelo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela simpatia e por construir com a gente esse momento. Né? Tanto do ponto de vista do que a gente ia falar aqui, quanto do ponto de vista da tecnologia da comunicação. Marcelo fez todo esse trabalho aí para a gente de fazer uma, uma live bonita, uma live interessante, com o nome da, da disciplina em cima, com os lobos, né? Tem todo um trabalho aí do Marcelo que tá desde quando amanheceu o dia, nove horas, ele já antes das nove, ele já me mandou, ó, estou conectando, estou indo trabalhar, vou preparar tudo, deixar tudo organizado. Quando eu entrei já no link, já estava o Sebastião ali também, discutindo, construindo, então... Mostra o interesse, mostra a disponibilidade, a simpatia com que vocês sempre lidaram, né? Com todas as disciplinas e com a nossa disciplina. Pessoal, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Sucesso para vocês. E assim que os nossos trabalhos estiverem prontos, a gente compartilha. Obrigada a todos os estudantes que acompanharam a atividade, que acompanharam, né? Tivemos um público aí de 31, 32, 34 é, estudantes assistindo de um total de 38 matriculados, é importante vocês saberem, né, então a gente teve quase sala cheia hoje, agradeço imensamente, é, essa atividade vai ficar disponível no Moodle, vai ficar disponível aqui no YouTube, uh, Marcelo, depois a gente vê, só deixa aqui, Marcelo, acho que podemos deixar, já vou usar o link da sua, do seu próprio canal, vou colocar disponível lá no Moodle, e pessoal, sucesso, coragem, Espero vê-los em breve em uma outra atividade. Obrigado, professora. A gente agradece imensamente a oportunidade de participar. Né? E a Fazenda está aí, dá apoio para o que for. Se tá? for necessário, disciplina de vivências, outras disciplinas todas, a formação dos nossos alunos, né? que é o que a gente vai ter para o futuro, né? são as sementes que a gente consegue deixar aí na sociedade. Muito obrigado, pessoal. Demonstrando essa pandemia está servindo para a gente aprender a se adaptar às adversidades e isso tem tudo a ver com a nossa formação. Então, valeu, Exatamente. galera. Ei, tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, Obrigado tchau. se quiserem ficar para fazer a avaliação nossa interna eu tiro do ar aqui e a gente conversa. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa tarde para vocês tchau. bom resto de semana. Encerrando a transmissão agora. Até mais.